Com pretas, com é preta. E aí, cavernoso Beleza, meu parceiro Salve aí pra todos que curte o canal Do Caverninha, moleque Ura Games Ixi, Olha o Fusca, tio Olha o Fusca, tio Grande salve aí, Pedrão Ura Games O que que acontece? Rapaziada O Caverninha tá produzindo já a nova série Vamos ficar esperto Pra vocês não ficar no vento a Caverninha fez uma compilation super benta aí dos melhores momentos do World War Z. Stop. Atenção. Tire as crianças da sala. O aí, é louco. Oh, meu, louco. o negócio não para não, hein? Oh, louco, tio, que isso? Eu tô... Calmo! Calmo! Calmo! tchá oh, louco jogo, liquidações! <risos> tá granada ali! Cagão! Ó, oh, ó, oh, calma! Calma! Peraí, jogo! lança bazucas! É o quê? Lança bazucas! Eu tô tendo... Fiquem calmo! Peraí, tio, respirações! Servilista! É o quê? Tá olhando zumbi, Spider? O quê? O cara pulou de ponta! Oh, beleza, procure pela chave do rádio nos Cadovara. É o quê? <risos> do mal, Achou! <risos> oh, o quê? Ó, granada, manda no berço Ó, outro Pelo amor de Deus, <risos> que balada é essa? Nossa, eu nem fui convidado Você <risos> fala que tá contigo? Não Oh, oh, meu okay. Deus, não tá com o cara, tá com esse cara aqui, ó, ó. esse cara aqui tá com uma carinha de Albert Wesker? Não! Oh. Ah. Mais granadas. Oh, é, achou! Achou! Ó, oh, louco, tio! É eclipse mesmo! <risos> oh, Homem, é eclipse lunar! Taca right. a granada, tio! Ó, brincam os locks. Uma pra cada lado. Ah, sai da frente, sua loca! Que louco jogou, olha ali Oh, meu Deus, vai Oh, acabou Acabou, tio Nossa, pega uma granada aí Ah, agora ferrou, tio Agora é balada mesmo, Natalina Tá Taca duas. Nossa, jogo, aí ferrou, hein Olha aí, tio a oh, liquidação das casas Bahia Black Friday O jogo Ai eu tenho uma arma explosiva, tio, olha aí Tem uma tiazinha ali que não está com sintomas de estar muito bem, hein, ó Foi dançar o creio de ponta cabeça, o que aconteceu Louco, tio, mais liquidações Nossa, ô meu, tem o Screamer Nossa, o que, que é isso? Os caras ali fazendo uma pirâmide ali Ô, metrador é pro outro lado Ô, Loco, tio, jo, peraí, joga uhum. de meu, vamos parar de jogar assim Ó, oh, mais um. Aqui, ó. Oh, ó, oh. ritmo cruel. Ritmo cruel o baile inteiro. Suco de laranja, tio. Beleza. olha um post aqui, ó. Oh. 24 injeções. Olha a cara do médico, tio. Tacando agulha na mina. Oba. Ó oh, o cara já a ervilha e repolho. Nossa, os caras chegam voando mesmo, hein, tio. balada dentro da ervilha. Meu Deus, é hard. Meu negócio, tio. Zumbi correndo mais. Nossa senhora, churrão. Corre, corre. Ô, meu, negócio, o negócio tá... Tá louco, hein, tio. É cagão. É hardista mesmo. Ele é mais cagão ainda. o cara comeu repolho, hein, tio. Como que pula aqui a parada? Não é, Ele é cagão oh, repolho, hein, Não é. <risos> oh, com facada. Pega aqui. lock tio. Tem alto-lock. Tá a granada, estão é fortes. Pelo amor de Deus, eu estou calmo. Eu te exerci, aí. Como é o TZ escorrega aí. O meu número 4 do que... jogo. Tô usando o médico kit, É O, quê? o médico kit. Nossa, vou lá a perna ali, hein. Não identificada. Ô, oh, louco, tio. Nossa senhora, o cara chega no, no jiu-jitsu. E por trás também. gente. É, nem lanterna nós tem Não. Ô tio, Vamos cair aí de boa! Tô calmo. Ah! Onde é que será que tem munição, estoque de munição bento? o cabelo já tá começando a ficar preocupado! Onde? Ô oh, meu Deus, ruídos? Peraí, oh, onde é que vocês estão olhando tio? Nossa, vamos me picar aí. Cadê? Ó, oh, ó, oh, tá vindo um roncador! Olha ali tio, os uns caras patosos, futebol americano, eles soltam ervilha! Oh, meu Deus, e aí? o jogo! valeu! Ei, oh, meu Deus, seus tá Deus! Nossa, o cara aí eu? É eu? Pescoço? Ei. Ah, meu Deus, artéria e tudo mais! O tio acabou a vida! É, é. Onde é que tem médico quítico? O quê? Os médicos quítico! É o quê? O jogo, ah, é hard mesmo, é hein? Tomar num caneco! Peraí, de... Aí, voa! Descobre, então canta! Forte. O oh, velho, é primo do Hulk, hein? Nossa, vai grudar. Ai, ah, grudou, grudou. Um. Oh, meu Deus, é de peixeirada, hein? Dou peixeirada. Ô, busão, você não vai andar, não, tio? Não. Ai. Só escopretada no dente, tio. Só não tem. Só bituração de primeira. <risos> oh, meu Deus! O Jacksons! É o quê? o Jackson bate no chão, tio. Ele é primo do Rambo, ó. Oh, louco, tio! Nossa, tá vindo um outro aqui! Ó. Ah, a escopeta vara vale, vale, vale, logo é tudo, Jo. Família inteira de. Ah! Os locos tá vindo tudo de lá. Ah! Nossa! Ah, louco! Ai não, hein? Aí não vale, jogo. Vamos rambar. Ramba. Granada, tio. Granada. Tá calado duas. Ah! Tudo Oh, pera aí, que oh, é o busão tio, eles vão no busão Vai tomar no caneco Escopeta, pretas, preta Isso! <risos> que não tio, vamos ver Oh, mas... oh louco, jogou! Ah. E os caras tem zumbi escondido debaixo do carro tio, zumbi, zumbi mecânico Nossa, eu tô atirando Sai da frente, sai! Ai, é Nossa, pegou tio, esse, esse aqui pega Ah, oh, ele pega e abraça Peraí, tipo... <risos> oh! Próximo destino Sorocaba Ó, oh, oh, já manda aqui já oh, oh, oh. Me No me berço me deles, me cai dentro do de de berço Deus. Ah, meu Deus, aí voa Largar de ser trouxa Inocente Nada, tipo. manda o Jackson pro ar Ô, oh, meu Deus, e aí? Aí não dá, jogo Quero <risos> Ó, oh, já tem um maluco aqui Preguiça. Altamente chapado no ponto Vamos pular aqui a paradinha Que nós não temos bilhete Oh, meu Deus do céu uhum. Tranquilo, ó, Parece que a é parada, tem que descer aqui Tem um lock no chão Peraí, peraí, oh, tchau. Tá rolando um helicópteros. Ô, oh, louco, já tá rolando treta aqui embaixo Você <risos> cai, tio, derrapa Colou uma catarrada por trás <risos> Achou Vica o olho <risos> Atrás do cheveque Desce aí, seu logo. Oh, já tá tudo ferrado. O negócio aqui, tio. Oh, vou tirar a peixeira do bolso, hein? Eu quero oh, seu olho, oh, hein? Oh. Ó, oh, explode, tio. Boa. Bom, vocês caírem. Beleza, chegamos no destino já, hein? Ó, ó, ó. Fica de boa. Fica tranquilo. Vamos cair. Ó, deu uma parada aqui. O cara é rápido, hein? Nossa, você viu embedinho de, de roller? Bate dano. <risos> Achou! Ô, oh, louco, tio. Ele já vem. Ganhou vem amor, hein? Você viu a carinha dele? Ô, <risos> oh, Jackson! Ô <risos> oh, meu <risos> Mas no chão sai da frente! Ô, oh, Snoopy Dog! O Snoopy Dog entra na frente, tio. Ele é Loki, hein? Vamos ver. Tô com a mira telescópica aqui o cara entra na minha frente. <risos> Beleza, ó, oh, ó, oh, oh, Um monte de Loki aqui aqui é crioulo! Oh, Snoop Dogg! Oh, meu Deus do céu, o cara é forgado, hein, tio? Ele mete a testa na frama, eu vou arrancar a franja dele. Isso aqui é o Jackson! O quê? Ah, eles estão um vindo! Sobe! Sobe que deu treta, sobe! Fica com o Snoop Dog aqui. Vamos, vamos tranquilo. Ai, perde o zóio, hein, tio? Oh, louco, jogo! Que parada é essa? Eu não tô nem vendo essa rebelião aqui! Oh, ele não quer cair, não? Pelo amor de Deus, cara. Tá chegando até de elevador. Sai! Sai! Como é isso? Eliminar. Ó, tem um louco ali gritão, hein? Tem um gritão tá chovendo, liquidações, Black Friday 2! Kit, tio, ó! No Rambo aqui! Ó! Pera aí, tio, sai, sai! Aperta o número Bento. Agora é Rambo neles, tio. Agora é Rambo! Vamos lá, Rambão! Quero ver um descer, tio. Aqui o Black Friday come. Peixeira Oh! Me abraçou! Socorro, Jesus! Oh, Tira de cima! Nossa! Rapaziada! Pera aí, instala, está, está, chamou Chamou o ataque aí tio. Ó, solicitar o ataque do Chuck Norris, cadê o negócio que não vem? Oh! ó, oh, tá rolando ataque do oh, Chuck oh, E. aí, tio! Olha aí! Ó, oh, tranquilão. Encontra uma saída. Tem outra saída ali? É sim. Ó. Oh! Oh! Nossa, quanto oh! amigo! Oh, que saudade! Que eu te... Oh, louco, jogo! Peixe era? Ó, oh. oh. ah, aí vou hein? Escopeta que é bom. O que escopeta? E abre a caixa, <risos> o medictão Vamos manter a calma Vai, os caras vai quebrar minha, gaia, minha grade ali Eu coloquei um negócio pra choque neles os caras tá querendo comprar uma TV de 14 polegadas oh, oh, Seu madruga, seu barriga O um inhonho, oh meu Deus peraí, tio. Tá rolando treta demais aí, pra enxergar esses noques Escopeta! todo mundo Sai, sai todo mundo! O cara desvia da bala, tio. o cara é rápido Carrega a escopeta, tio. É Sai! Sai! Ah! Pirâmide gigante aqui, tio. A. A. Mata. Tem uns arrombador desse profissional. Peraí, aí Ó, o bezerrão ali, a gente tem que carregar as munições, tio. Ó, ó. Uou! Não! O bezerrão, e aí? Por que te mata o bezerrão que tá ali atrás, tio? Mata o bezerro. Oh, tio, oh, Black Friday, tá, tá em dia. Tio, oh, agora TV é de 40 polegadas, tio. De 899 por 280. O oh, Jackson. O Jackson não. Não, Jackson. Ai, a gente, era a camara, tio. vim trocar a figurinha. Tirando o bundão dele. Oh, meu Deus. Sai! Sai, cheiro todo mundo, tio. Oh, ó, oh. ó. Altas de Benta, aqui. Ah! Reinicia o guicho outra vez. Peraí, tem que reiniciar o um bicho outra vez, ô jogo, você tá podre. <risos> Como que é o negócio de reiniciar o um bicho aí de novo? <risos> Dez vezes essa parada? Alta vez. Ó, tá falando bezerro, bezerro. O negócio é difícil mesmo, É hardcoreista. Isso me irrita! Peraí, peraí, missão, missão. Oh, oh, oh, oh. Arame farpado. Bazuca! Oh. Nossa, bazucão já de começo! <risos> peraí, peraí. Ah, oh, tá, tá. Um bezerro... oh, o que? Tem um bezerrão uh, O oh, bezerrão, cai na rede uh, ah, ele cai, aí quebra as perninhas ah. Destino, aperta o botão Medo, abre Só escorrega a valenda O que? Oh, meu Deus, Jackson não, não, não. Oh, o Jackson é muito mal, tio, ele é mal, ele é cruel. Sai, Jackson, Não, pegou um camara meu. Ele pegou... Ó, oh, oh, escorrega aí, Jackson. Ó, ó, ó. o Loki aqui, Ele é... Nossa senhora, ele abraça, oh, os cara tá pedindo de morto, hein? Eles estão fingindo... Os cara é ator! louco, tio, dá o um globo de ouro para esse Loki. Os cara é ator, tio, ele tá pedindo. Ah, a granada. Taca no chão, granada. Ó, oh, meu peito! Oh, o cara já fedendo a ervilha e repolho. Nossa, os caras chegam voando mesmo, é Uma balada dentro da ervilha. Calma. Os caras malhou, foi pra academia, fez um bíceps e triceps Ó, oh, tem que entrar na casa do mano lá, dos ninjas. Nossa, do parkour. Entra aqui dentro. Fecha a porta. Tem como fechar a porta? Eu não entendi o que ele falou. Ô louco. Construir, o negócio aqui é tipo Gregson Jogs. É okay. Eita, eu o quê? Eita! Ô Jesus! Ah! Olha, jogo! Até o ah, Loki subir aqui! Ah, ah, ah. O Loki, oh, meu Deus! O oh, programador! Ah, dois! Ah, ele pegou os dois, tio! O okay, quê, dois? O cara tá brincando! Ninguém ah, faz ah, nada! Ô ah, oh, jogo maldito! <risos> <risos> pegou os três, tio. Nossa senhora, tio. O cara... Oh, meu Deus, do seu... Nossa, e aí, tiozinho? Tá vomitando ali. O cabernet curou o ele com uma escopetada no zóio. Agora está bem, tio. Oh, calma aí. Tranquilo no chão ali. É Bolsa Família mesmo, tio. Os caras vêm num vácuo. <risos> oh. Hey. oh. Let's go. Vai, joga granada, granadinha ali no meio. Joga uma granada e vê qual é que é. Ah! Esse cara morreu na pozinha aqui. Ô oh, Diogo. Rapaziada, arrancou a o tórax dela, hein? Ô, onde é que você tá, tia? Ô, oh, Jackson! É o Jackson tá vindo! Sai! Ah, tá com a granada aí, vamos ver se o Jackson é penteaço. <risos> <risos> e aí, tio? é de boa! Ô, oh, Zoi! Nossa senhora, tio! O Jackson tá no meio! O Jackson não caiu não, tio! Ele tá vindo! O Jackson tá vindo! Ja não Jackson, nossa senhora Jackson, aí você vai apanhar também Nem da peixeira rodando aqui Pois é, tá acabando a munição, hein ah, Sai daqui, seus Loki Nossa senhora, quantos milhões Acaba não, tio novo oh, ele vem pulando ah. Calma, calma, calma Estou calmo, calmo ah. Bazuca, é essa mesmo que eu quero, ah. Taca do bolso! Peraí, peraí, peraí, olha o tanto! Nossa, taca! Nossa, taca todas as granadas que você tem! Meu Deus! Pra onde que eles vêm, tio? E aí? Oh! Elimina! escopeta, tio! Peraí, peraí, peraí! Qual é que é a outra arma? O jogo! Ah, a bazuquinha! Ai! Nossa, que sumi de laranja! Pera peraí. Ó, ó, ó, Um segundo. Retrato legal. É um retrato abstrato. Mas volta, volta. O que, que tá acontecendo aqui? Oh meu Deus, eu estou calmo. Ó, oh, tranquilão, tio. Tá com a granada aí, <risos> vou ver qual é. Ó. Que, é. oh. que tipo cruel! Que tipo cruel, tio! Pera, sai! Os caras tá fazendo. Ô, oh, os alpinistas! Ô, oh, jogo, peraí, tá chovendo o Loki sem parar. Cadê um helicóptero? o helicóptero? Ô tiozinho, você não quer correr, por quê? Por causa de judiamento de pele. Uou. Nossa, senhor. Tá com a granada ali, ó, ó. Ritmo cruel, tio, ó. Ritmo cruel e sacode o bairro inteiro. Ai, voa. Oh, você não, tio. meu, aí você cai. hein. Outro. Ah, joga a granada lá, caberninha. Ó, oh, ritmo cruel, tio. E sacode o um bairro inteiro. Nossa! Muita baguncinha.